se no CSGO a gente tivesse um campeonato mundial disputado por seleções de países assim como a gente tem na Copa. Eu tava pensando a respeito desse assunto, já que agora a gente tá tendo um Major no Rio e a gente vai ter a Copa também nesse ano. Me deu algumas ideias, alguns cliques aqui na cabeça, porque eu pensei no seguinte no futebol, a gente tem os clubes, como por exemplo aí Barcelona, Real Madrid, São Paulo Palmeiras, etc. E a gente tem as seleções, né? Os times dos países. Então a gente tem a seleção do Brasil, a gente tem a seleção da Alemanha, a gente tem a seleção dos Estados Unidos. E aí, Consequentemente, a gente tem campeonatos que são disputados pelos clubes exclusivamente. E a gente tem a Copa, que é disputada apenas por seleções de países. Todos os jogadores da seleção tem que ter a naturalidade ali do país, né? Tem que ser cidadão do país que ele tá representando. E a gente teve há pouco tempo uma entrevista feita pelo site play.gg perguntando pros pro players Nico Magista e Robson o que, que eles pensariam a respeito de uma Copa Mundial de CSGO. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa Com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Palavras aqui do site, ó. perguntamos a Alguns nomes mais proeminentes Do CSGO, a sua opinião sobre Se há espaço ou necessidade de uma Copa do Mundo De CSGO, porque o Counter Strike Não tem uma Copa do Mundo, ou outro grande Torneio para seleções como vemos em tantos Outros esportes e esportes Ainda na reportagem o site citou um um analista de CSGO falou no Twitter, por que, que seria legal ter um campeonato mundial europeu? Eu não entendi exatamente o que ele quer dizer com barra europeu, se ele gostaria de ter um campeonato só na Europa e também um campeonato mundial. Mas eu defendo muito mais a ideia do campeonato ser uma Copa Mundial mesmo. E eu acho que essa teoria seria muito interessante no CSGO. Na reportagem, o site ainda pediu a opinião dos Pro Players a respeito do que, que eles pensavam se tivesse uma Copa do Mundo CSGO. E o Magiski diz que adoraria vestir a camisa da seleção dinamarquesa e jogar defendendo o país dele, se tivesse por exemplo uma Copa do Mundo ou Olimpíadas de CSGO o Nico falou que é uma ideia legal e que os organizadores poderiam trabalhar em torno disso se eles quiserem, e que seria uma sensação muito legal poder jogar pelo seu país então sim, ele também apoiaria essa ideia de uma Copa Mundial de CSGO e o site ainda registra que aconteceu no passado alguns campeonatos mundiais mas eles aconteceram em 2015 e 2016 foi um campeonato organizado aí pela efrag.net, onde na primeira edição o time da França venceu. E no segundo campeonato, o vencedor foi o time da Turquia. Mas assim, não é como se fosse realmente uma Copa do Mundo. A gente vê aqui, por exemplo, no primeiro campeonato mundial aí de 2015, organizado por esse site, não é algo oficial do CSGO, digamos assim. A gente teve participando aí, ó, França, Polônia, Suécia, Rússia, Alemanha, Canadá, alguns outros países, mas nada de Brasil aqui, pelo menos não em 2015. E no campeonato que foi em 2016, novamente, nada de Brasil, nada de muitos países, na realidade. Então assim, por mais que eles tenham chamado isso de campeonato mundial, não foi... Uma a Copa do Mundo, como a gente tá aqui teorizando Que poderia acontecer. E se a gente fosse Pensar rapidamente nos dias de hoje Considerando os players que estão nativos Os players que estão jogando o Major, que estão Classificados aí em boas posições no ranking Da HLTV, como seriam as seleções Dos principais países que tem fortes Jogadores aí no Counter Strike. Vamos começar Pelo nosso Brasilzão. Bom, depois Dessa performance espetacular no Major Eu já teria que começar com a seleção Brasileira, tendo ali Cacerato E Yuri. Não tem como tirar Esses dois, mano. para mim são os dois primeiros primeiros aí da seleção Brasileira logo depois eu acho que tem que ter na seleção Brasileira não podia deixar de fora o Coldzera né aquele que foi duas vezes o melhor do mundo e aí eu fecharia a seleção Brasileira aproveitando que o Fallen e o Feira ainda estão nativa na e trariam muita experiência aí para seleção. imagina essa line mano a seleção da Alemanha tava muito fácil era só pegar a lineup da Big e já era e viajando aqui na HLTV dá para montar mais um monte de time por exemplo já puxa aí o Dupre e o Magisk que são dinamarqueses junto aí com o Kerry da fez. E a gente puxa aí também o Cajun da Heroic e quem sabe até mesmo de resgata o Device ali, ó. <risos> a seleção da Rússia tá fácil. Pega o Monazey, pega os players russos da Navi, que são perfect Perfecto Electronic, e encontra mais dois players que estão jogando bem no momento, como, por exemplo, aí o Shiro e o Axile da Cloud9, e já era a seleção da Rússia. E a seleção da Ucrânia teria, claro, o Simple e mais quatro players lá, mas nem importa tanto. tendo o Simple lá dentro, o time já ia ficar animado. E você, o que você acha sobre uma Copa Mundial do CSGO? Deixa nos comentários aí qual seria a a sua ideia, dar uma teorizada aí sobre o assunto Se você acha que seria possível ou não Como que encaixaria aí no calendário Se a gente continuaria tendo tipo dois majors todo ano E a gente teria uma copa a cada dois anos A cada quatro anos, como que seria? Dá pra gente pegar aí ideias de outros jogos Que tem também estilos aí de campeonato com seleções Pra ter uma ideia de como é que poderia funcionar isso Mas eu acho que seria bem legal Tamo junto galera, não esquece de desmagar o like E a gente se vê na próxima, falou!